Procurei o curso principalmente por acreditar em uma clínica de afetos, e uma psicologia de afetos. Eu entendo o palhaço como essa disponibilidade para o afeto, de afetar e ser afetado. Quando eu coloco o meu nariz e eu olho para uma pessoa, eu olho para o humano dela. Então, eu acredito que o nariz é uma força extremamente potente. E eu fui percebendo e aprendendo ao longo do curso que existe essa linha, que é a linha do ator, e que o palhaço ele está nessa parábola, nesse entre. Então, principalmente com o curso, eu aprendi a brincar. E isso é um processo incrível e tô cada vez mais uh, aprendendo a brincar e está no agora. Acredito muito na potência do curso da Escola Construindo o Seu Clown, porque é um espaço que tu te percebe brincante, que tu descobre um novo corpo, descobre uma nova forma de olhar para o mundo. Então é isso que, que é aí que tá o palhaço, né? Então eu agradeço muito a escola, a oportunidade de estar tá aqui e é isso. <risos>